Fala filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil, canal criado para ensinar os caminhos que te trazem no Canadá. E especificamente o caminho da job offer, da oferta de trabalho, foi o caminho que eu fiz para conseguir chegar aqui aos 44 anos de idade, sem curso superior, sem inglês avançado e com a profissão de marceneiro, né? uma profissão que tem a demanda aqui no Canadá. É isso que a gente tem ensinado ao longo desses anos uh, e que possibilitou apenas em 2022 agora... Mais de 300 pessoas conseguirem atingir o mesmo objetivo, ou seja, um canal feito por alguém que teve a pele no jogo, né? Eu falo aqui skin in the game, então estou muito feliz ah, de estar levando esse vídeo para você aqui. Ah, ah, ontem, exatamente ontem, eu fiz um vídeo é, sobre outras vagas, tá? Quatro profissões. Se você não assistiu, dá uma olhadinha no final da tela, eu vou deixar o card para assistir esse vídeo, e hoje eu vou trazer aqui é posições muito esperadas, né, por várias pessoas que nos acompanham aí há muito tempo, eles sempre têm cobrado isso, já postamos vagas aqui na área de TI para pessoas trabalharem de forma remota, mas dessa vez é para ser contratado para uma grande empresa aqui de New Brunswick. Então, se você não é inscrito no canal, aproveita, inscreva-se, se você já é inscrito, já sabe, esmaga o botão do like para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E só mais um último recado antes de começarmos com as vagas. Se você não é da área de TI né, e conhece alguém que tenha essas habilidades, essa qualificação, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque você pode realmente estar tá dando oportunidade para alguém que, como você, quer chegar aqui e não sabe é, deste caminho da job offer, beleza? Então, bora lá, sem mais delongas. Ah, eu acordei cedo hoje para dar uma revisada né, nesse material aqui que eu preparei para vocês aqui com muito carinho. Porque o objetivo aqui é que você consiga chegar nesse país aqui no Canadá em 2023. Então a gente está muito feliz, tá? Então vou compartilhar com vocês aqui. Canadá Brasil, nosso foguetinho aí, porque a nossa ideia é você subir igual um foguete esse ano, filhão. E a posição de hoje é a posição de TI, tá? Então preste bastante atenção nos recados que eu vou passar para você aqui. Acompanhe comigo depois que eu conversar com vocês, depois que terminar o vídeo, se você tiver dúvida, assista novamente. E depois que o vídeo estiver seguindo, né? Que tiver concluído, você clica na descrição desse vídeo aqui para você é, fazer o seu cadastro, é, fazer a sua inscrição. Tá? Então, bora lá. A área de TI tão almejada aí por várias pessoas aqui. Ó. Essas são as profissões, as especialidades para esse evento, né? para essa, uh, para essa oferta agora, a uh, senior network especialista, network especialista, senior system especialista, a uh, system specialist cloud and data center, uh, technical lead, software developer, security especialista, GIS analyst, eu tô lendo assim porque eu não entendo muito bem esses termos técnicos, tá? GIS specialist, end user experience specialist, Microsoft 356 and collaboration End User Computer Technician, Field Service e Database Administrator, Database Administrator, tá? Então aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze posições, beleza? Então qual que é o próximo passo, filhão? Se você tem uma dessas profissões aí, se você se encaixa, tem experiência profissional, tá? Mais uma vez, experiência profissional fundamental, tripé do Projeto Canadá que a gente fala desde o primeiro vídeo desse canal próximo passo quais são os requisitos então olha lá primeiro requisito ter uma formação superior conforme solicitado na job description então cada posição dessa aí ela te permite aplicar com alguma formação superior Algumas funções, vai pedir uma, fun uma formação específica na área. Outra, apenas uma formação superior e você mais a experiência profissional. Então, o primeiro passo que você vai fazer é ler a job description da sua vaga. E aonde que eu vou encontrar essa job description, filhão? Aqui, na descrição desse vídeo, vai ter um link e você vai ter a job description. Deixa eu compartilhar com você aqui só para você já ter uma ideia tá de como que vai funcionar isso aqui ó mostrar para você que rapidinho e é... aqui ó deixa eu ver se tá aparecendo para vocês aí beleza tá aparecendo né aqui tem um formulário tá para você é fazer a sua inscrição se você precisa de tradutor, não quiser falar que não, porque isso aqui é para realmente inglês, tá? O seu nível de inglês, você vai preencher isso tudo, seu nome, seu e-mail. Uh, aqui você vai marcar a sua posição, tá? As entrevistas são para fevereiro. Você vai marcar aqui, por exemplo, é Network Specialist. E antes de você dar continuidade aqui, você vai clicar aqui, ó, nesse link aqui, chamado Job Description. E nesse link, ele vai te levar para um outro. PDF vai abrir um PDF que é esse PDF aqui ó e nesse PDF você vai ter toda a descrição totalmente assim detalhada minuciosamente detalhada aqui ó é pro grupo Irving aqui ó senior network especialista local aí tá falando aqui tudo que tem sobre a posição qual que é o foco o que que você tem os bônus, tudo direitinho. Aqui embaixo, Network Especialista, a localidade para onde que é, Saint John, Moncton e Fredericton. Então, aqui fala tudo direitinho. O que, que você precisa ter? Education, Bachelor, Degrees. Então, uma vez que você achou a sua posição, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui e uh, ler a Job Description e ver se você realmente encaixa nisso aí. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ter experiência profissional de no mínimo dois anos. Filhão lá está pedindo sete anos, oito anos. A, a, a, a informação que eu tenho tá, do recrutador é que você, tendo no mínimo dois anos de experiência, você pode se candidatar. Mais uma vez, se você tem mais experiência, as suas chances irão aumentar também, né? Porque você vai conseguir se expressar melhor em relação... A, as suas atividades aí ter um nível de inglês no mínimo CLB 6 filhão como que eu faço isso né isso eu não, como é que eu vou saber vou te mostrar já já mas antes disso se você tem um nível CLB 5 por exemplo você for muito fera se você tem mais de cinco anos de experiência e consegue realmente fazer uma entrevista em inglês vale a pena você se candidatar tá então Presta bastante atenção nisso. Se você não consegue se comunicar em inglês na sua área para você mostrar confiança para o recrutador, eu sugiro você não se candidatar para você não queimar cartucho e queimar sua oportunidade também. Tranquilo? Tudo certinho até aqui? Próximo passo. Como irei fazer o meu cadastro? Você vai clicar no link que eu mostrei aqui e que está na descrição do vídeo. Vai baixar a Job Description, analisar, ver tudo ali que está solicitando e ver se você atende os requisitos. Você vai fazer o seu resumê em inglês e você vai incluir as palavras-chave que estão na Job Description. Isso aí é uma coisa que muitas pessoas não fazem. Elas compram, elas fazem área de TI, elas pegam um, pegam um template, vão lá, dar um Ctrl-C, um Ctrl-V e acham que vai é, ter um sucesso porque já está com o resumê pronto. E não é isso. Você tem que pegar as palavras-chave que eles estão pedindo ali isso nós vamos ensinar no método MIF também, né, para frente. Em breve, não é para frente, é em breve mesmo, mais breve do que muitas pessoas imaginam. E você vai colocar as palavras-chave ali que são solicitadas naquela função, tá? Não dê Ctrl C e Ctrl V. Ensina as palavras de acordo com as atividades que você executa no seu trabalho diariamente. Certinho? Último ponto aí, ó. É obrigatório você anexar um teste de proficiência de inglês. Ah filha, mas eu não fiz o IELTS ainda, não fiz alguma coisa. Então, olha só, você pode anexar para esse caso específico aqui. IELTS, o TOEFL, Duolingo, Cambridge e esse EF7. Um detalhe muito importante aqui. Deixa eu colocar aqui. ó. Um detalhe muito importante. Para você fazer esse cadastro, você precisa de anexar o teste. Você não tem nem o IELTS, nem o Cambridge nem o TOEFL, no próprio link, mais uma vez, é, deixa eu compartilhar ele novamente com você aqui, tá? Aqui, ó, nesse formulário que você vai preencher, que tá na descrição é, do vídeo aqui, você vai vir aqui embaixo, ó, aqui tem essa parte aqui, ó, Level of English, o que, que você tem? Então, se você, aí que você vai marcar qual que é o seu nível, ó, 7, 5, a 7... Não vai ser nenhum desses dois aqui, porque não é para essas funções, tá? Porque esse formulário aqui está sendo utilizado para as vagas que eu postei ontem também. Mas aqui, o que, que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, IELTS, por exemplo, 5 e 7. Mas você não tem o IELTS ainda, você vai vir nesse link aqui em cima e vai fazer esse teste antes, que é esse F7.org aqui, ó. Você vai fazer esse teste antes, vai ter o resultado e você vai voltar nessa página aqui e vir aqui, ó, adicionar arquivo. Nessa partezinha de adicionar arquivo, beleza? Você precisa de fazer o upload do seu teste de inglês. Mesmo que você não tenha o IELTS, o seu PIP ou qualquer um outro teste mais conhecido aí. Mas esse aqui, pelo menos, que você está vendo na tela nesse momento aí, você precisa de fazer e de anexar. Fechou? Então, bora lá então. Próximo passo. Você já viu o link, já viu a job description, já fez o seu resume em inglês, bacaninha, colocou ali as palavras-chave, já fez o seu teste de inglês. Se você tiver o IELTS, melhor ainda. Se você tiver o ECA, melhor ainda. Manda tudo o que você tiver de documentação. Você vai para o último passo. O que diferencia cada candidato? Como você aumenta as suas chances? Primeira coisa é ter o tripé do Projeto Canadá que eu sempre falo aqui, tá? Então, se você já está com ECA, se você já está com IELTS, se você tem experiência profissional já comprovada, tudo certinho, você já está na frente, porque a prioridade é para essas pessoas, se elas tiverem um perfil ótimo, elas serão chamadas, beleza? Outra coisa que diferencia o candidato, as certificações. Quais são as certificações, filhão? Se você tem alguma dessas certificações aqui, você também já está carregando um bônus aí, porque isso aí vai ser muito útil na sua função aqui que você for contratado pelo grupo Irving. CCNA, eu não entendo nada disso, tá? Juniper, uh, mas essa linguagem aí de certificações específicas, ó é Belt Certification, Yellow Belt, Green Belt, você já ouvi falar. Então, se você tem isso aí, você também está na frente, beleza? Então, essas são as profissões. Uh, outro detalhezinho aqui, ó. as entrevistas serão a partir do dia 10 de fevereiro, então já pega aqui, sai do vídeo aqui, já começa a fazer uh, o seu resumê, a separar a documentação, já anexar para eles começarem na segunda-feira, é, falaram aqui que não vai ter muito tempo, né, porque é muita coisa para analisar essas funções de TI, realmente as exigências são maiores do nível de inglês, as exigências em termos de formação escolar também é maior, tá, Uh, então leia com muita calma e com muita atenção todos os detalhes estão na job description e vai estar no formulário também que vai estar tudo aqui na descrição desse vídeo uh, entrevista a partir do dia 10 link das inscrições está na descrição do vídeo quero que realmente você faça isso aí e acredite 2022 foi um ano excelente com job offer 2023 será ainda melhor é a primeira vez que nós estamos trazendo vagas de TI uh, para realmente ser contratado do Brasil. Em 2023, nós vamos trazer muitas outras oportunidades e muitas outras vagas. Vamos realmente trabalhar muito. A gente está cheio de planos aqui, de, de projetos, é, para conseguir atingir o maior número de pessoas possível. Porque a nossa missão é essa, é fazer você chegar aqui no Canadá e dar também oportunidade para as pessoas que não têm condições de vir com o college através do X-Present, por causa da idade, né, a conseguirem chegar aqui. Não importa o caminho, se você vem pelo college, pelo X-Present, pela Job Offer, o meu prazer, o prazer da Claudinha é o mesmo. A nossa felicidade é receber você no aeroporto, é encontrar com você lá no team e tomar um café, beleza? Então, isso aí. Só o último, o último recadinho aqui para vocês. Missão Job Offer. Em breve, o método MIF tem várias pessoas perguntando para mim aqui, o que, que é essa missão de job offer? O que, que é o método MIF, filhão? Vou trazer mais detalhes em breve, mas o método MIF irá te ensinar o passo a passo para você sair do zero e chegar aqui no Canadá através de uma job offer, tá? Feito por quem viveu o processo, euzinho aqui, skin in the game, pele no jogo, e acompanhou mais de 300 pessoas que conseguiram o mesmo resultado fazendo aquilo que foi ensinado. Então, a gente está muito feliz de mostrar para vocês o caminho e vocês terem os resultados que tanto almejam. Então, fique ligado aqui no canal. No canal em breve, estarei apresentando para vocês. Vocês vão saber como irá funcionar isso aí. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, inscreva-se no canal se você não é inscrito. Esmaga o botão do like. Compartilhe com alguém que você sabe que tem essas qualificações. Siga firme. Não desista porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. A ah, filha é o seguinte, uh, eu vou deixar aqui dois vídeos que eu fiz recentemente. O último agora com vagas em quatro posições, tá? Então se você não assistiu, perdeu esse vídeo. Ou se você conhece alguém que tem uma dessas profissões, manda esse link para pessoa ir é, fazer o cadastro porque estão contratando também. E o outro vídeo é que eu falei sobre eh, o que a gente precisa fazer, o que eu faria hoje para conseguir morar aqui no Canadá. Beleza? É isso aí. Um abraço, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.